Aqui nessa série A Realidade é o Paraíso, a minha intenção é te conectar com a abundância de tudo que existe. Eu olho para o mundo e vejo que não há, de fato, falta de nada. Deus é o cara mais abundante que existe. Veja quantos pássaros, quantas estrelas no céu, quantas borboletas, não é? A gente se conecta muitas vezes com a falta, com, se conecta com os desejos da nossa mente e aquilo que a gente não tem. Mas o mundo, o mundo é pleno e abundante. A gente resolveu criar uma forma de energia bem material, assim, para a gente poder trocar as coisas, né? E essa forma de energia bem material a gente chamou de dinheiro. Assim, dinheiro é uma forma de energia que a gente usa para dar valor para as coisas que são tão abundantes no universo. Tudo bem, é um mecanismo que o homem inventou. Dinheiro é uma forma de energia. Dinheiro é algo que põe valor ou não a alguma coisa. Então, qual é o valor que as coisas têm?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 para pensar quantas coisas estão envolvidas em uma única coisinha quanta gente está envolvida quantos recursos quantas pessoas quantas famílias às vezes eu penso nisso quando eu estou escolhendo onde que eu vou colocar a minha energia a energia do dinheiro eu estou falando e muitas vezes né? Eu quero, por exemplo, tomar um café. Né? Então eu vou tomar um café, eu estou num lugar diferente, eu penso: onde eu vou tomar meu café? Eu posso ir numa rede de café, como Starbucks, por exemplo, ou eu posso ir num café local, pequenininho, dirigido por uma família que, que gerencia aquele café. A minha escolha é ir no café pequenininho e valorizar o trabalho daquela família que se uniu para fazer um café Às vezes eu vou no mercado comprar alguma coisa e eu escolho onde eu vou colocar a minha energia, meu dinheiro Eu vou comprar um tomate que é produzido, sei lá, em larga escala ou eu vou comprar um tomate que é produzido localmente e orgânico Localmente e orgânico, é a minha escolha A gente pode pensar né, onde que a gente põe a nossa energia e quando a gente compra alguma coisa, quando a gente é, investe o nosso dinheiro é importante saber quem que você está apoiando, quem que está por trás daquilo então, cada pequena coisa, aqui eu tenho uma caneta, né? Cada pequena coisa com uma caneta, um lápis, essa blusa que eu estou vestindo, qualquer coisa ela tem muita gente, muita energia por trás dela É importante a gente pensar onde que você vai apoiar quem você vai apoiar com a sua energia, no caso do dinheiro eu penso muito nisso Qual é o valor das coisas? E falando em valor das coisas e o que está por trás de tudo é tão gostoso a gente imaginar, né? por exemplo, numa refeição o que é está que por trás de uma refeição? Que lá atrás, lá no começo de tudo alguém plantou aquela comida eu falo plantou porque eu sou vegetariana e eu como os vegetais, então eu penso no plantou, né? Quem plantou aquela comida? Quem arou a terra? Quem escolheu o que ia plantar? Quem colheu? Quem transportou a comida, botou numa caixa? Transportou, levou até a feira, o mercado? Daí eu comprei, ou alguém da minha família comprou, e chegou em casa, e alguém preparou, às vezes fui eu, às vezes outra pessoa, Alguém preparou aquilo Alguém produziu aquele paninho assim que eu gosto de colocar embaixo do prato Alguém fez o prato Alguém fez a mesa, a cadeira onde eu estou sentada Alguém fez, olha quanta gente envolvida e, e eu trabalho aqui com a Fernanda, que é a minha câmera, que está atrás dessa câmera e a Fernanda é japonesa, quer dizer, a família dela é japonesa e ela morou muitos anos no Japão e ela me ensinou uma palavra que quer dizer tudo isso essa palavra é Itadakimasu, em japonês e, e ela me ensinou que quando a gente vai comer a gente vê tudo aquilo pronto na mesa e essa palavra se refere a todas as pessoas que estiveram envolvidas em Trazer aquilo ali, que a gente recebe Então a gente senta e fala Itadakimasu! que significa? Gratidão a todas as pessoas, a todos os envolvidos para que estivesse aqui Não é maravilhoso? A gente foi olhar a tradução literal da palavra e significa receber Olha que lindo! A gente recebe E quanta gente está envolvido em tudo aquilo que a gente recebe Outro dia eu falei para você no outro vídeo sobre isso. O quanto o mundo é generoso e o quanto de coisa que a gente já tem. Olha a sua volta. Pensa aí. Na cama, na cadeira, no sofá, onde você está agora. Pensa aí quanta gente teve envolvido para você ter isso agora. Pense nas suas roupas. Pense no sabonete que você usa para tomar banho. Pense no chão da sua casa, no teto da sua casa, no meio de transporte que você usa para se locomover Pense em tudo isso! Quantas pessoas envolvidas! Então, nesse vídeo, eu estou olhando aqui a nossa energia, né? a energia do dinheiro, no caso, que a gente usa Onde que eu coloco a minha energia? Quem que eu estou apoiando? E daí quantas pessoas estiveram envolvidas para que eu pudesse receber aquilo? É muita coisa, né? É muita, é muito maravilhamento. Então, Itadakimasu. Para você, para todas as pessoas que assistem o canal, para Fernanda que está atrás da câmera, para o Rafa que está no som, para todo mundo que construiu essa casa aqui onde a gente está agora as plantas à minha volta gente, eu estou na ilha de Kauai, no Havaí quanta gente que eu tenho que agradecer só pelo fato de eu estar aqui agora quanta gente, quanto esforço quantas alegrias, às vezes, sofrimentos, às vezes Deus, que tornou tudo isso possível o maravilhamento do sonho da vida quando você recebe esse vídeo tudo isso você está recebendo também agora, junto comigo então, junto comigo, vamos repetir Itadakimasu! um beijo!